Olá tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é Everton Damasceno para o canal preparando para o arrebatamento. E no dia de hoje eu quero falar sobre um assunto pessoal da minha vida pessoal. É um assunto que Todos os cristãos, e quando eu digo todos, é todos mesmo, até o apóstolo Paulo passou por isso, que é sobre o espinho na carne, todos nós temos o um espinho na carne, o apóstolo Paulo falou dele, e hoje... A igreja há pouco tempo para ser arrebatada e eu com meu espinho na carne. Então você amado e amada que está sendo oprimido pelo diabo, não se entregue. O espinho na carne é uma fraqueza. Ele não é um pecado. Ele é uma fraqueza. Ele só vira um pecado se você deixar ele virar pecado. Caso contrário, ele ainda não é um pecado. Então hoje, eu quero falar sobre o meu espinho na carne, compartilhar um pouco com você. Não é para me engrandecer, não é para mim. Parecer ser um apóstolo, o que eu não sou, mas é simplesmente para te fortalecer a nunca desistir mediante as dificuldades da vida. Então hoje, aos meus 32 anos de vida, eu agradeço ao meu bom Deus por tudo que Ele me proporciona e faz por mim porque sem ele eu não sou nada. O que diria eu se eu pudesse me ensobervecer? Eu me louvaria e me engrandeceria por toda boa obra que faço, mesmo que não faça nenhuma boa obra perante aos olhos de Deus e dos homens, pois não sou nada sem Deus, A minha carne grita para o mundo e até mesmo para Deus Que ela quer fazer tudo de errado nessa vida É tanta concupiscência da minha própria carne Que se o Espírito de Deus não ministrasse em minha vida Eu estaria perdido Pois eu deixei o pecado, mas o pecado não me deixou porque minha natureza é pecaminosa. Mas eu fico tranquilo enquanto a isso, pois sou justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Vale lembrar que estou falando isso porque é obra do meu próprio espírito, porque se eu não fosse do meu espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus, não estaria falando isso agora, pois a minha carne não me deixaria falar essas coisas, contando que ela não aprova o que eu falo, pois o desejo dela é ocultar tais desejos pecaminosos que faz com que pareça que sou santo. Mas isso não é verdade, pois a santidade vem com o tempo, e o tempo buscando na palavra do Senhor. Pois é com esse tempo que o meu espírito, com gemidos inespremíveis, com a ajuda do Espírito Santo, que vem da parte de Deus, me ajuda a chegar à santidade. Que um dia chegarei, pois o próprio Cristo Jesus nos transformará com poder. E grande glória o nosso corpo, que ficará glorificado para a honra e glória dEle. Não estou me gloriando por mais que a minha carne peça, mas estou dizendo a respeito dessas coisas para confessar o quanto sou fraco, pois peco todos os dias, porque a carne fala mais alto e me afasta da presença de Deus. Não tenho vergonha de dizer que sou um pecador, pois se eu dissesse que não peco, já estaria pecando. E se eu pudesse me vangloriar, diria que seria fácil matar a carne, vendo que todo o processo de morte carnal vem da obra do Espírito pois eu diria que eu mesmo cresci espiritualmente por conta própria e matei a carne. Mas não é isso que vejo. Vejo que todo o processo de amadurecimento espiritual é longo e duradouro, pois sem a obra do Espírito de Deus seria impossível matar a carne. Enquanto isso vou vencendo a carne dia após dia, mesmo na minha fraqueza e debilidade, pois dependo do Espírito Santo, pois somente Ele faz todo o processo de moldura em minha vida, conforme Ele queira e ao seu tempo. Porque se dependesse de minhas próprias forças, a carne se sobressairá.